Empresas de renome mundial e que analisam a situação financeira do futebol brasileiro apontam que o Cruzeiro deveria começar do zero, mudar seu modelo de gestão, do associativo Sem Fins Lucrativos, para a SA. Ou seja, especialistas entendem que a salvação da raposa, que tem mais de 800 milhões de reais em dívidas, Passivo trabalhista enorme e dívidas tributárias, quase na casa dos 330 milhões de reais, precisa se transformar em clube e empresa. Vários raio-x foram feitos por grandes consultorias, como a Ernest Young e o Itaú BBA. Ambos apontam dificuldades de o clube se manter vivo no modelo de gestão atual, por causa da inviabilidade econômica devido aos bloqueios judiciais e dívidas de urgência. Mas o presidente Sérgio Santos Rodrigues entende o contrário. O dirigente defende que o clube ainda é viável, mesmo com o um cenário totalmente desfavorável do ponto de vista financeiro e que o trabalho da atual gestão será buscar justamente inverter esse quadro ruim.